Outra, outro ponto aqui, que é bem importante, né? Os nossos RAs, os nossos requisitos arquiteturais, né? E aí eu falo para você é, os principais requisitos arquiteturais que assim, a gente tipicamente olha antes de escolher uma tecnologia, tá? Principalmente de programação. Segurança, tá? Tende a ser uma... É algo muito, muito, muito importante, porque segurança, é quando você precisa de uma tecnologia que requer, né, explora muitas vulnerabilidades ali, a, a tecnologia ela tem que suportar também, tem que ter tecnologias acopláveis nelas, né para garantir, por exemplo, um test, né, não só externo, mas também interno, validação de, de qualidade né, do código, né, avaliação de, de vulnerabilidades dentro do teu próprio código, a tecnologia tem que suportar isso, tá? É uma grande dor quando você tem uma auditoria de segurança e a tua ferramenta não suporta, né? Ela é rasa. Poxa, eu já vi é, é, tecnologias ali ficarem virarem verdadeiras carroças, né? Depois de, de é, passar por uma auditoria e precisar colocar um monte de coisa, ela não suportava nativa, na não tinha nada pronto, precisou implementar várias coisas, deu bastante dor de cabeça, eu já vi muito disso, tá? Segurança é, é muito importante. Outro ponto, performance, né? Desempenho da, é, da, da tua tecnologia, né? É, então, assim, essa, essa tecnologia, ela, ela tem um, uma ótima performance em que, né? Ela, de repente, foi feita, foi pensada para processar rapidinho um pequeno volume de, de transações e devolver. Se essa é a minha necessidade, né, de... De, de performar rápido em pequenos volumes, é, esse aqui é, o, é, o, é um RA, é, em, principalmente se você tem né, necessidade de responder rápido, normalmente a gente tem, ninguém quer uma aplicação com performance ruim, mas aí é legal você avaliar esse tipo de coisa, né, se a aplicação precisa processar rapidinho, né, e é um volume pequeno, ou é algo muito complexo, é, e aí você precisa avaliar também a, o que, que a tecnologia que você está escolhendo suporta. Né? Se ela processa mais rápido coisas mais simples e coisas mais complexas, talvez ela não seja mais adequada. Né? É, então é importante entender isso. Né? Mão de obra qualificada. A gente demorou um pouquinho, mas chegamos nesse ponto. Se você não tem mão de obra no mercado, né, para implementar, dependendo do tamanho daquela solução, um abraço, né? Você precisa de mão de obra qualificada, tem que ter, tá? Tem que ter. É, e, e é muito importante que seja efetivamente qualificada. Tá? É, às vezes a gente vai naquela linha de, poxa, eu vou trabalhar com uma tecnologia mais exótica ali, como eu falei, o Rust, o né, que já estão começando a se popularizar também, mas. É, principalmente pelo desempenho, né? Mas aí você fala, poxa, vamos supor, eu já vi isso, né? Vou implementar usando C, porque a tecnologia mais rápida que existe é C. Legal, quem que você vai colocar ali para manter no futuro? Se é uma caixinha preta que você vai fazer, vai fazer massivos testes, e vai ser sempre daquele jeito, ninguém vai precisar da manutenção depois, ótimo, né? Mas se é algo que talvez evolua, se você não tiver mão de obra qualificada, principalmente, você vai sofrer com isso, tá? O qualificado é efetivamente saber utilizar aquela tecnologia, né? Se não, você escolheu uma tecnologia que era para ser performática ali extremamente, e não tem uma pessoa que seja capaz de, de fazer aquela tecnologia performar melhor, né? Explorar o máximo dela, não adiantou nada. Você pagou muito caro, colocou né, uma variável aqui de difícil solução, né? Porque se não tem mão de obra qualificada, como que você resolve isso, né? Você vai pagar muito caro, e vai disputar a escassez de profissionais que você tem no mercado. Então, esse é um ponto muito importante, tá? Tem que ter em mente forte isso. Outro ponto, volumetria, outra RA, né? Volumetria. Se a sua volumetria é muito elevada, tem que ver se a sua tecnologia ela suporta essa volumetria elevada. Exemplo, muitas requisições simultâneas, né? É, o tempo que essa transação vai ficar aberta. Pô, essa transação vai ficar aberta cinco minutos, pô, né? Qual a tecnologia? Qual o protocolo que eu vou utilizar aqui? É, tem que ser um protocolo aderente àquela, àquela necessidade, né? E, enfim, isso é importante também demais. E aí a tecnologia que você vai escolher, né? Ela precisa suportar aquele protocolo, aquela né? abordagem que você está usando ali. Depois a gente tem aqui, escalabilidade. Como é que eu escalo a minha tecnologia? Né? Eu vou escalar ela vertical, né? horizontal, é, pode, posso só escalar horizontal, ela precisa ter estado, é state, stateful, né stateful, como que essa aplicação funciona? Né? E aí como é que eu escalo essa aplicação? Então a, a estratégia de escalabilidade é algo importante a ser considerado. Né? Se eu preciso de muita escala no meu componente, de repente eu não posso ter ele... É, escala é, horizontal, né? Várias máquinas ali processando. Um exemplo disso são bets, né? Preciso pegar, executar e devolver. É, bom, vou precisar trabalhar com múltiplas threads ou alguma coisa nesse sentido. E aí minha tecnologia suporta isso? É importante, tá? Outro ponto: senioridade de conhecimento in house, né? Dentro de casa é, daquela tecnologia. É importante também que se tenha tecnologia, né, que tenha algum domínio dentro de casa. Senão, imagina, depois a, que foi construído e tudo mais, ou então durante a construção, ninguém consegue opinar, está todo mundo aprendendo aquilo. É, vai ficar todo mundo roubado e vai nas, nas decisões, de repente, da consultoria, né? Que nem sempre, muitas vezes, na verdade, né, ela está mais interessada ali em acabar logo o projeto, entregar logo, né? É, enfim, às vezes o cliente também tem culpa né, de querer. É, enfim pressionar demais para entregar muito rápido e aí acabam tendo esses conflitos esses problemas né de, de prazo de entrega né então conhecer tecnicamente em casa né é importante para você conseguir discutir boas soluções né ter é, as pessoas que vão manter o produto também conhecerem né outro ponto parcerias eu tenho parceria com quem né não tenho parceria com ninguém legal tá aberto se eu já tenho uma parceria muito forte Poxa, eu preciso considerar aquela parceria porque talvez dentro dela eu tenha benefícios que em outra tecnologia eu não tenha. Né? Então vale bastante a pena olhar para isso também. Suporte. Por que, que suporte é importante? É importante entender né, que tipo de suporte aquela tecnologia tem. É de comunidade ou ela é... é... Da própria fabricante, né? E se é pela fabricante, o que eu preciso ter para estar up to date, né? Up date com ela e ter o suporte efetivamente, né? Eu preciso pagar por esse suporte, ou ele já está incluso. Criticidade operacional. Outro ponto, gente. Isso aqui não é menos né? é, Ainda porque isso aqui é complicado de você determinar também. Se você falar para qualquer usuário, sua aplicação é crítica, 100% deles, não vou falar 100%, mas a imensa maioria vai falar não, não, não pode ficar fora do ar um segundo, né? É, essa é a típica pergunta que você deve fazer, né? O que acontece se ficar fora do ar a aplicação? Ah, dá um puta de um problema. A empresa perde dinheiro? Perde, mas quanto ela Perde. É, milhões, é, é, é significativo, né não, não importa nem se é, não chega a milhões, mas é, talvez aquele, sei lá, milhares seja muito significativo para a empresa. Mas depende do porte, né? É significativo para a empresa essa perda financeira? É. Opa, então pode ser que a gente realmente seja crítico ficar offline. né O é, outro ponto é, causa impacto a marca? né Exemplo, pô, ficou fora do ar ali, não consegui, é, sei lá, fazer um cálculo ali que eu queria fazer. É, de um câmbio, né? E eu fui para outro lugar. É, é aí que é interessante avaliar, tá? Quem, quem sente a dor, né? É, um último ponto que eu tenho aqui, né? Se a gente deve ou não utilizar tecnologias. Open Source, tá? E aí, nesse caso, o tipo de licença pode fazer uma diferença muito grande, tá? É importante se atentar aos tipos de licença que existem, né? Tem várias. É, algumas, por exemplo, você não vai conseguir fazer colocar aquela, aquele driver no teu framework, se você estiver fazendo um framework, um CLI, talvez você não possa é, estender aquela, aquele pacote devido à licença. Então, se atente a isso, porque você pode ter problemas, tá? E, e problemas sérios aqui.